Tirar Isso é amor Tirar o cisco do irmão E não deixa de ser Um julgamento, não Isso é amor Tirar o cisco do irmão Só veja se uma traga Está cegando seu coração O do irmão Só veja se uma trave Está cegando seu coração Francisco do irmão, só veja assim, se uma trave está cegando seu coração. E saiba que a medida que usar voltará em mão. E saiba que a régua que usar medirá a ti, irmão. Jesus fala para não julgar. Porque a medida que usarmos para julgar será usada para medir a nós mesmos também. Ao mesmo tempo ele fala para tirar o cisco do olho do irmão. O que será isso? Primeiro, tirando a trave dos olhos, veja claramente o cisco no olho do irmão para poder amá-lo, para poder ajudá-lo e tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja que Jesus não está falando para você não julgar em hipótese alguma. Ele está falando para não condenar, porque essa separação, quem vai fazer é ele no fim dos tempos, junto com os anjos veja que há várias parábolas para falar sobre isso a separação do joio e do trigo a separação das ovelhas e dos bodes a separação dos peixes bons e dos peixes ruins após o lançamento da rede tem várias parábolas que Jesus fala sobre essa condenação essa separação agora sobre julgamento ele fala para a gente julgar veja que a gente discerne a árvore pelo fruto é um tipo de julgamento é um tipo de avaliação é um tipo de discernimento Veja que Jesus fala assim, façam julgamentos justos, não façam julgamento segundo a aparência. Façam segundo a reta justiça. Então ele chama a gente a julgar. Então a gente precisa entender direitinho o que que Jesus está querendo dizer. Porque tem muitos irmãos, hoje em dia, quando você tenta ajudá-lo, amá-lo, repreendendo, corrigindo, exortando que é um princípio de valor do corpo de Cristo, ele fala, não, não, você está me julgando, não me julga. Então hoje não me julga, se tornou uma estratégia para não ouvir o irmão, não ser corrigido, não ser repreendido e permanecer nas trevas. Porque quem ama a luz, aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam feitas em Deus e é exposto pela luz. Porque Jesus fala que o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aquele que ama a luz se aproxima da luz para ser exposto, como suas obras sendo feitas na luz. Quando ele fala da situação onde tem dois ou três reunidos para decretar uma palavra que ele está decretando, a gente está tecendo um julgamento, está tecendo um juízo. Não para condenação, não para destruição, não para lançar no céu ou no inferno. Mesmo quem diz fala, com certeza esse irmão está na presença do Pai, está no céu. É um julgamento de separação. Outros que falam, na ah, aí para o inferno. É um julgamento de separação. Pois é exatamente esse julgamento que Jesus nos chama a não fazer. Agora, discernir, avaliar, julgar por alguma situação, nós somos chamados a fazer constantemente. Inclusive Jesus fez isso várias vezes. Ele veio a esse mundo para juízo. Para que quem vê se torne cego e aqueles que são cegos passem a ver.